Olá, Tolkien Talkers! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou aqui para vos mostrar os novos LEGO de O Senhor dos Anéis. Sim, O Senhor dos Anéis está de volta à LEGO. E pelos vistos iremos ter aí mais novidades.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 Mas não são Lego ou Legos quaisquer, pois esta linha da Lego são os Brickheads, que literalmente significa cabeça de tijolo. São assim estes, estas figuras, assim bem quadradonas, que têm uma cabeça assim de tijolo, não é? De uma, uma grande peça. E eu sei que não são do agrado de todos, mas são uma linha que tem muita saída na Lego. Basicamente, eles lançam personagens de vários filmes, várias séries, várias animações... Uh, amadas por todos da cultura pop e agora chegou a sua vez do Senhor dos Anéis. Fica aqui só esta imagem do Baby Yoda com o do Mandalorian, que é lindo. Tem mesmo uma gama muito variada. Neste caso, estes aqui, o Aragorn, que é o último desta, desta linha, é o Bricket número 188. Então, no total já foram lançados 188. BrickHeads, da Lego. Mas estes não são os primeiros Lego que temos do Senhor dos Anéis. A Lego lançou os seus primeiros Legos do Senhor dos Anéis em 2012, há mais de 10 anos, na altura em que saiu também o primeiro filme do Hobbit, Uma Viagem Inesperada. Tivemos Legos do Senhor dos Anéis e tivemos também Legos do Hobbit. Tivemos setos mais pequenos, tivemos também porta-chaves ou chaveirinhos, tivemos setos gigantescos, mas hoje em dia todos, praticamente todos os Legos do Senhor dos Anéis se encontram a um preço caríssimo, do Senhor dos Anéis ou do Hobbit. Só são vendidos em segunda mão, eles foram todos descontinuados e é muito difícil de encontrar alguma coisa que valha realmente a pena porque ou se vendem sem -se a caixa ou se vendem -se já montados e não sabemos se faltam ou não peças, então é praticamente impossível comprar Legos do Senhor dos Anéis e do Hobbit hoje em dia, até ao momento. Porém, eu quero vos mostrar aqui que eu também tenho alguns Legos do Senhor dos Anéis Consegui comprar na altura em 2012. Tenho aqui um porta-chaves do Gimli. E depois tenho aqui este pequeno set do Gandalf e do Frodo no Shire. Quando o Gandalf chega com os seus uh, fogos de artifício. Para além disso, ainda tenho um outro mini set. Que vem assim numa caixinha de, de plástico. Num saquinho de plástico. Que é este Frodo aqui também. em bolsão, em bag No fundo do saco. Aqui à lareira. Então tenho estes três pequenos sets, dois sets no caso e um porta-chaves. Só aqui para vos mostrar umas imagens, eu adoro este aqui de Bag End, de Bolsão que é do Hobbit com os anãos. É tão lindo. Temos também aqui este de Helm's Deep que é incrível e temos também Orthanc, a torre de, de Saruman, não é? Em Isengard que também é só ali. São, são todos lindos. Eu vou deixar aqui em baixo na descrição um link de um site onde mostra todos os sets que tivemos do Hobbit e também do Senhor dos Anéis. Mas agora no final do ano passado começaram aí a surgir rumores que iríamos ter novos Legos do Senhor dos Anéis, incluindo os Brickheads. Temos então aqui esta primeira Wave que tem 3 sets com 6 personagens no total e há aí um grande rumor que vamos ter um gigante set de Rivendell de Valfenda que vai custar cerca de 400 dólares, vai ser um set absurdo. Ainda não há imagens, mas fala-se que, a Lego agora já que lançou os Brickettes, que irá lançar novos, novos sets de O Senhor dos Anéis. Eu imagino este set de Rivendell como o castelo de Hogwarts, por exemplo, de Harry Potter. Também é, é absurdo. Mas uma pessoa já fica contente assim com estas coisinhas mais pequeninas porque não dá para ter tudo, não é? Estes sets, eles são abaixo de 20€ euros, o Gandalf e o Balrog e Arwen e o Aragorn foram 19,99 penso eu. E o Frodo com o Gollum são 15,99. Eu aqui em Portugal comprei diretamente no site da Lego e pelo que eu vi no site da Lego aí do Brasil, eles também lá têm já estes, estes uh, Lego, estes Brickettes que costumam se encontrar nas lojas onde há Legos normais, em lojas de brinquedos e também de colecionáveis. Vamos deixar mais conversas e vamos lá aproximar a câmera e ver estes briquettes em detalhe. Então, vamos aqui ao primeiro set, que é este aqui, é o número de série, e depois os Brickhead, todos eles têm números. Este é o Brickhead, número 185, o Gandalf, o Zizent, e o Balrog é o 186. A caixa é assim, com o mapa da Terra-média, o logo dos filmes, mais de 10 anos, o símbolo da Lego, e da linha Brickhead. Aqui depois temos... A primeira wave, a linha dos briquettes do Senhor dos Anéis. E é assim, as caixas, todas elas são assim, iguais. Vamos então aqui ao Gandalf. Em relação a este set, eu não tenho nada de negativo a apontar. Acho que ambos os personagens estão incríveis, com muitos detalhes. O Gandalf tem aqui o capuz do, do seu manto, a barba, temos o cajado, a Glamdrin e depois a barbinha. Aqui o cinto também. Eu acho sempre que podem fazer aqui alguns desenhos no, nas roupas, mas, de modo geral, eu acho que está lindo. O chapote também está muito querido. E este é o Gandalf. E depois temos aqui o Balrog, que deu um trabalhão. Eu levei quase uma hora a montar este set, porque o, Gandalf, o Balrog ele deu muito trabalho, porque parece que é fácil, mas tudo dentro do grupinho deles são peças e peças e peças, camadas e camadas de peças. Como podem ver aqui... Eles têm mesmo muitas pecinhas Lego cada um. Temos aqui então o Balrog, que tem asas e que se mexem. A cauda também, também se dobra. Temos aqui o fogo. Os cornos também. E depois a cara é bem fofinha. E depois tem o, o, o chicota, não é? Assim em vermelho. Os dentes. Eu acho que está mesmo muito, muito bonito. Então, em relação a este set, não tenho mesmo nada a apontar, acho que estão incríveis os dois. Só que em relação aos livrinhos, eles também são sempre iguais, sem o personagem e depois as instruções, não é? Para montarmos peça a peça, os livros são todos iguais. Aqui neste temos uh, os outros briquettes da linha e depois aqui temos a chance de ganhar qualquer coisa da Lego. Só tenho que pena que aqui a folha seja assim bem... É uma folha básica da Lego, não sei, talvez para aqui também o mapa da Terra-média mas são detalhes. Isto é apenas um manual de instruções. Os manuais são iguais para todos e depois é, eles trazem vários saquinhos. Tem o um número 1 um e o um número 2 para cada personagem e vem vários saquinhos com vários conjuntos de peças. Agora sim, vamos ao segundo set que é o do Frodo e do Gollum. Em relação a estes dois personagens, é assim, eu adoro este Gollum. Acho adorável. Eu já vi muitas pessoas a criticarem o facto de parecer um bebê, mas é assim, eu, eu acho que está muito, muito fofinho. Eu vi por aí no YouTube, já não sei que canal foi, por isso perdoem-me, que de facto o, aquilo que podia diferenciar o Gollum de um bebê era o facto de ele ter dentes, porque, por exemplo, até nos Funko Pops eles não costumam ter boca, os Pops do Gollum têm boca, assim, os dentinhos afiados, partidos, então poderia ser um detalhe que o Pop do uh, Gollum pudesse ter. Para mim está ótimo assim, mas eu aceito o detalhe. Aqui temos os cabelinhos dele e depois o peixinho na mão, o seu alimento preferido. E eu acho que está muito fofinho. Depois tem aqui a, a cuequinha, muito fofo. E depois temos aqui o Frodo. O Frodo eu também acho que está incrível, tem vários detalhes assim no cabelo, não é? Como se estivesse encaracolado Tem as orelhinhas, assim pontudas. O Gollum também tem. E ele tem um anel no dedo. Deixem-me tirar aqui para vos mostrar. Ele tem um anel. Claro que é grande demais para o personagem, não é? Mas também não podíamos ter um anel minúsculo. A espada, ela é igual à espada do Gandalf e depois também à espada do Aragorn eu acho, e eles deviam ter feito uma espada mais pequenina, não é? Porque a Sting, a ferroada, o ferrão... É bem mais pequena do que as outras espadas, então podia ser uma espada assim com metade do tamanho. A roupa, eu gosto bastante dos detalhes. Temos aqui a folha de Lorien na capa L, fica verde. Muito bonita. Assim também com volume. E depois o seu coletezinho com a camisa. Eu acho que está muito, muito fofinho. Agora vamos passar ao último set que é o do Aragorn, do King LSR e da Arwen. Mais uma vez temos a caixa, igual... Estes são os últimos da, desta wave e temos então aqui o Aragorn em modo rei Elessar e a Arwen. Vamos começar aqui pela Arwen e a Arwen precisa muito mais. Este vestido parece uma bata de hospital, parece uma bata de médico. Eles podiam ter feito o vestido assim neste, neste tom assim metalizado como temos aqui na sua tiara para dar, assim, aquele ar de brilho, porque o vestido dela é lindíssimo. Isto é aquele vestido que ela usa na coroação do Aragorn. Ela está só maravilhosa e aqui parece que tem uma bata. Mas, enfim. A tiara está muito bonita, assim com este tom metalizado. O cabelo também. As mãozinhas são muito fofas. Também tem as orelhas pontudas, né, dos elfos do Peter Jackson. Eu acho que podiam ter feito também, em vez de ter aqui esta peça metalizada cinzenta, podiam ter feito um desenho mesmo no vestido, assim, com... Um decotezinho assim maior, mais arredondado e depois com um brilhozinho. Eu não sei, eu acho que está muito, muito simples para uma rainha. Ela fica para a Arwen. Para mim, de todos os briquettes desta, desta linha, este é aquele que merecia muito mais. Porém, em relação ao Aragorn, ao King Elessar, não há nada a apontar. Ele está perfeito. Olhem só os detalhes da coroa, da cota de malha. Também tem a espada, que é igual à espada do Frodo e do Gandalf. E olhem aqui em cima aqueles tons Bordeaux que ele usa, a capa, também tem muito detalhe no cabelo, a barba e depois os olhinhos, não é? Os olhinhos são todos iguais assim, estes olhinhos parece que é assim dá anime, é? mas está magnífico também. Um os meus favoritos deste, deste, desta wave do Senhor dos Senhores Anéis dos Brickets é assim, eu gosto de todos, na verdade, como disse aquele que mais me desiludiu foi a Arwen, podia ter muito mais detalhes mas o Aragorn está maravilhoso, o Frodo, pronto está, está normal, era só terem posto a espada um pouquinho mais pequena o Gollum, eu aceito as críticas mas eu adoro e o, o Balrog está, está fantástico também e o Gandalf também está está ótimo, está, está bom como está por isso pessoal, temos aqui então novos Legos do Senhor dos Anéis finalmente, quase 10 anos depois e espero que venham Muitos, muito mais. Para quem gosta de colecionar, para quem gosta de Senhor dos Anéis, sabe o quão difícil é encontrar coisas, não é? Para, gente, para nós comprarmos. Por um lado é bom que assim também não gastamos dinheiro, mas é um pouquinho triste quando nós vemos as prateleiras cheias de coisas de outras, pronto, de outras franquias e quase nunca vemos nada de Senhor Anéis. Então eu fico mesmo muito contente porque gosto que as pessoas comprem as coisas que gostem. E lá está, estes Legos são um preço mais acessível do que os sets normais, que são sempre caríssimos e assim podem estar ao alcance de praticamente quase todos nós, então, pessoal, eu acho que são uma ótima opção. Vamos ficar agora, então, à espera que eles lancem mais novidades, que lancem outros sets. Vamos ver se realmente o rumor de Rivendell de Valfenda é verdadeiro. E é isso, pessoal, por hoje. Ficamos por aqui. Eu espero muito que muito tenham gostado deste vídeo e espero que também fiquem contentes, como eu, porque temos novamente produtos do Senhor dos Anéis de volta às lojas. Por isso, pessoal, se ainda não fizeram, deixem lá like no vídeo, comentem aqui embaixo o que acharam, se já compraram, se vão comprar... Se querem todos, se querem só um set em específico, digam aqui em baixo o que acharam. Não esqueçam, subscrevam o canal, ativem o sininho das notificações e não esqueçam, se esqueçam, tornem-se membros aqui do canal e deixem também aqui em baixo um valor de mais ou um obrigada. Também nos podem seguir pelas nossas redes sociais, passar pelo nosso site talkentalk.com.br e também podem comprar através dos nossos links da Amazon ou através da nossa página do Submarino. Por hoje.